E quem tem muitas dessas, dessas assim, de botar pé em molho, fazer receita, é a minha mãe. A minha mãe é a figura. Infelizmente, ela não está mais aqui conosco. Ela está em casa, ela não quis vir hoje. Ela vai vir amanhã, no show de amanhã. Mas ela, ela, a minha mãe, eu chamo ela de Zenildinha Curandeira. Ela gosta de criar uma receita caseira, sabe? Ela cria umas coisas muito loucas, assim, tipo chá de urtiga. Chá de urtiga, sério. Suco de limão para dor de ouvido. Vocês já ouviram isso? Suco de limão para dor de ouvido. Aí, esses tempos, ela foi no postinho. Toda vez que ela vai no postinho, na verdade, ela volta com uma nova amiga e uma nova receita. Ela nem consulta, sabia? Ela pega a receita ali, não é? na fila, com as pessoas. Aí, ela chegou lá em casa. E aí, o meu cunhado estava com areia no olho. Ele pegou e disse, ah, eu tô com areia no olho, tá ardendo, eu acho que foi tomando banho de mar. E a minha mãe pegou e disse, ai, genro querido, eu tenho uma receitinha pra ti. E aí, na hora que ela falou isso, eu, ai, ele não sabe onde é que ele tá se enfiando. E ela veio e disse, disse assim, eu tenho uma receitinha que é assim, ó, tu pega, deita, aí eu vou pegar açúcar, tá? E eu vou botar um pouquinho de açúcar no olho, e aí vai, vai criar um meladinho no teu olho, e aí vai sair areia. Açúcar no olho. Vocês estão ouvindo bem? Aí eu perguntei pra ela: mãe, quem é que te passou essa receita aí? Ah, foi a Beltrana com quem que ela aprendeu isso aí com um torturador de guerra? Só pode, né? Se, se a Beltrana faz isso, de botar açúcar como colírio no olho, imagina o que ela faz pra hemorroida. Louco, né? Nossa, né? Mas meu cunhado caiu nessa. <risos> Ele foi, deitou, botou a cabecinha dele ali no sofá, e a minha mãe chegou e disse assim, tu tá pronto, Gelo, querido? E aí, ela pegou e puxou um colherão. mas um colherão de açúcar. Açúcar cristal, gente. E virou no olho dele. Quando virou no olho dele foi um gritendo. Ai, tá meu olho, tá meu olho. Gente, saiu a areia no olho dele. Mas até hoje o olho dele tem diabetes. Muito obrigado, gente. Queria agradecer aí a participação e principalmente ao Grupo Comediô. E daqui a pouquinho eles vão estar tá chegando aqui para fazer um super show para vocês. Muito obrigado, viu?